Salve aí mano, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Fernando Gotes, se você não me conhece, dono desse canal maravilhoso chamado Família Gotes. É, como é que você tá, mano? Como é que tá a sua quarentena? A minha tá uh, mais ou menos, tá ligado? Eu não tô muito acostumado a ficar assim, por mais que eu sou caseiro, eu não tô muito acostumado a ficar tanto tempo em casa, mas tá sendo necessário. Agora me conta aí, mano, como é que tá sendo a sua quarentena? Esse tipo de vídeo é diferente, se você tá vendo esse conteúdo dessa forma, significa que vamos ter um react. Devido aí, a essa quarentena, esses dias em casa, eu vou fazer produzir reacts assim, é, dessa forma, e um pouco mais simples, sem muita edição, apenas mesmo é, vendo alguns vídeos aí com você, beleza? Então eu tô achando que eu vou postar todo dia um vídeo dessa forma, então comenta aí já se você acha massa ou se você não gostou também, vai falando aí, comenta também aí, mano, sobre o vídeo que eu vou falar hoje, que é muito, muito fogo velho, eu não assisti, eu tô muito, é, é, é, assim, com vontade de ver, porque os caras compraram é, três caixas da Deep Web, se você não sabe quem é eu que tô falando, eu já vou te mostrar já. Essa é a nossa nova área de trabalho, rapaziada, beleza? Aqui você, a gente vai assistir o vídeo junto. Então é, Ele vai ficar. Mano, sei lá, eu deu um trabalho, eu dei um trabalhinho pra fazer, mas eu gostei. Tá aí meu Insta, tá aí, bora, vamos assistir, porque são 16 minutos de vídeo. É isso, galera. O tão esperado dia finalmente chegou. É hoje, galera, que vamos entrar na Deep Web e comprar a caixa. Demoramos a um caixa. pouco, estávamos... Aqui ele tá comentando que, assim, no vídeo passado eles falaram que ia comprar uma caixa da Deep Web. Mas eles acabaram comprando três caixas. Então, mano, eu, não, eu quero saber. Tomara que eles mostrem nesse vídeo o que, que eles compraram, mano. Eu tô muito curioso para ver isso. Levantando tudo Fazendo todas as pesquisas Encontrando o site Colocando o Bitcoin lá na Deep Web Tudo pra gente ver se essa parada é verdade ou é mentira Se a gente vai perder nosso dinheiro Ou se vai chegar alguma coisa E galera, antes da gente mostrar isso Queremos deixar bem Eu queria claro saber. Que Não estamos incentivando ninguém Será que eles têm a... que baixar um Mas site fazer, galera, achar os links do Sei lá, um pouco caixas, A gente acabou encontrando muita coisa ruim, pesada Que uhum. galera, posso bater a real Coisas que não são normais E que ninguém deve ver De verdade, galera, não entre na Deep Web, não tem nada de charmoso, de legal lá. É muito mais fácil você dar de cara com algo negativo do que coisas positivas. Então, mais uma vez, não. Até porque falam que a Deep Web é o site que é um tipo meio que um submundo da internet, tá ligado? Onde as coisas que não são limitadas pela internet comum, na Deep Web, ela. que as coisas que são limitadas no comum, na Deep Web não tem limite eles mostram mesmo lá e falam que é bem mil grau mesmo a situação. Não entrem na deep web. Nós vamos mostrar que estamos comprando da deep web, mas não vamos também mostrar muita coisa. Vamos deixar borrado alguns sites, para não dar ideia para ninguém, é. por isso, É. De verdade. Até porque galera, eu mesmo já tô super curioso. Não, galera, não dá e falar Para ver, velho. Nós vamos comprar sim da Deep Web. E agora então vamos para o computador. Mano do céu. Eu vou agora pra vocês, o PC que a gente montou só para poder comprar a caixa. Aí galera, antes de tudo a gente pegou uma máquina só para fazer isso. Montamos esse computador que estava meio largado aqui. Estalamos tudo bonitinho. E depois também que a gente terminar, a gente formata tudo e deixa zerado para que a gente tivesse pegado alguma coisa já joga fora então, Caraca, é então, então o bagulho deve ser tudo sério, tudo né rapaziada? Beleza? Bom galera, estamos aqui no PC da Deep Web. Primeiramente, precisamos colocar o VPN para a gente ir para um outro lugar do mundo, de forma que a gente não seja rastreado, ok? Tá aqui, Estados Unidos, Miami, conectado. Então, o VPN eu você... já usei, já é verdade, pelo celular. Tipo assim, vamos supor, quando você baixa esse aplicativo, ele transforma o lugar onde você está, tá, coloca em outro. Tanto que teve uma época que o WhatsApp... Bitcoin na surface e depois jogar lá na Deep Web, que o Bitcoin na verdade é a moeda mais usada é. lá na Deep Web. Rapidão, voltando no assunto aqui que eu tava falando do. do. Caraca, velho, já esqueci. Então, vambora, embora vamos embora é vambora. É porque não passo por nenhum órgão do banco, entendeu? Pô, oh, mano, tô meio da, da caixa da Deep Web, tá ligado? Aí eu não tenho um endereço pra ensinar. O cara recebeu a, caixa, a ligação. Aí, se chegar também, se chegar, pode ser? Sinistro. Me envia aí. Valeu, velho. Tô aqui no meio da gravação. Valeu, salvou demais. E aí, então, você tem que comprar o Bitcoin e depois levar da Surface pra Deep Web. Isso mesmo. Pra comprar o Bitcoin, tem vários lugares pra você comprar. Tem casa de câmbio, tem sites. Hum. Tem que tomar cuidado também pra não levar golpe. Mas quanto que, que você comprou? 1.500. Comprei 1.500 de Bitcoin. Oxi. Vai eu... dar pra comprar muita Nossa. caixa. Nossa. É, que cada caixa que a gente encontrou varia entre 40 dólares a 100 dólares. E tem caixa de 7 mil dólares. Nossa, sabe? vem é. o que é, dentro, passa... é, velho? eu não vou gastar tudo isso, né? Então... Vamos, vamos tentar vamos. comprar, então, o maior número de caixas... O que, que, que, que será que vem dentro, de cara? Tá certo. Então, agora... Bom, eu dei uma pausa aqui para poder ver se estava gravando, vamos embora. para quem não sabe é o um navegador. É o um navegador da Deep Web. agora entrei na Deep Web, só que agora o que você vai fazer? Não tem nada, você vai escrever aqui qualquer você coisa. Sabia. Você sabia? O Duke2Go é tipo um Google do, da Deep Web, só que se eu fizer isso aqui, ele, não vai, ele vai mostrar o site da Surface, entendeu? Ele vai mostrar coisas que eu mesmo encontro, então da deep web você não tem para onde ir, você tem que descobrir onde você vai. Ah, você sabia? Tá vendo, Na deep web dá para ver a gente aqui. Acessa normal, acessa normal, ah. as só que acessa também os sites. Um grande lance desse browser é que ele consegue acessar links que terminam com ponto .onion e são http h não sei o quê, 37 Mas Qual a signi daqui? Significa uh, o quê, velho? Vamos, vamos jogar aqui agora. Um navegador normal. Mas beleza. Não carrega. Não carrega. Ele vai não ficar rodando. Não consegue acessar o proxy, não consegue, não consegue acessar o site. Não vai, não vai Agora, se jogar lá no Thor Esse daqui da caixa? não sai da caixa Vamos abrir? Demora um pouquinho por causa do, do lance de maior É, é exato um... Ah, as caixas aí, Esse ó Valor, boa Não dá pra, não ó, dá não dá pra, pra saber, confiar, não dá pra confiar é. tem, tem caixa é de 37 dólares Até caixa de 5 mil dólares Que é 5 é. vezes 5 25 mil reais uma caixa Nunca, Nossa, não, velho O que que, que nenhuma, vem nessas caixas, mano? Olha Caixas misteriosas são pacotes um pacote com segredos ocultos Estas são caixas que são populares no YouTube Em qualquer uma das caixas pode haver qualquer coisa De brinquedos inofensivos a gás caro Até mesmo horrores dos quais você pode vomitar Isso é algo inesquecível Mano, Olha. o cara citou o YouTube ali É, Só já. pra tipo assim, se você veio do YouTube Compra aqui Compra aqui, é, mas você... tá na cara que pode ser falso, né mano? Pode ser falso, só pra roubar o dinheiro É, é verdade É, é, é, um, é um, um pouco complicado, isso, velho Eu tenho que te tomar é cuidado Esse cara tá, tá nada, se metendo num tá bagulho de de mil grau mesmo mas, mas alguns, alguns populares estão realmente abrindo caixas verdadeiras. Isso, isso, galera, é um ponto muito importante, pois existem muitos canais do YouTube que fizeram vídeo mostrando as caixas. Hum. E foram caixas feitas por alguém. Tá? Ah, mas, os caras nem entendi. Entraram na caixa, ah, é, é entendi. Gente, entendi. É, é. Ah, eles estão falando, é verdade. É. se todo mundo fez isso, né? Porque pode ter um ou outro que comprou e chegou, não sei. Okay. A ah. gente vai, na verdade, descobrir se chega ou não. Hoje. Tá. Hoje não, né? Na... Nos próximos dias. Porque hoje a gente vai comprar algumas e vamos ver se vai chegar. Se chegar, a gente vai mostrar. Se não chegar, galera, infelizmente, a gente foi enganado. <risos> é Você foda, velho. alguma confiança? Você acha que algumas dessas caixas aí vão, vai chegar alguma coisa? Não é assim, galera. Se for um vendedor, o cara vai entregar, entendeu? Se é uma coisa que custa... É, mas como que... Tipo assim, o bagulho já é um site, mano, que é tipo, tá ligado? É de extremo, mano. É fogo, tipo... Lá você encontra de tudo, então o que mais deve ter nessa parada é golpista, mano o cara, ele vai mandar, mas também pode ser um cara que tá fazendo uma coisa falsa, que não vende nada, não vende nada. E eu vou mandar 40 dólares para ele e eu vou perder o dinheiro, ou tá. senão o cara vai mandar a caixa, a caixa não vai chegar, não sei, entendeu? Essa é a dúvida de qualquer coisa da Deep Web. Tá, então a gente tem o primeiro Aqui. site, esse é o primeiro site. Vamos ver outros, e no final do vídeo a gente compra a caixa, de tá bom? De 14 a é 30 é... dias, tá escrito caixa, ali embaixo. É o site que eu encontrei, entendeu? Então vamos lá, esse é o primeiro site, tá bom? O segundo site que eu encontrei, esse site que eu achei é de um site muito famoso na. Deep que já foi fechado Já falamos dele ah, No nosso canal É um site que vende Basicamente de tudo De tudo de legal De tudo que é, tudo que é ilegal Entendeu? Bem-vindo de volta ah. Vixe, não, não mostra as coisas não Não, é deixa tudo embaçado aí Agora vamos procurar por caixas Então a gente coloca box Aqui, ó Mystery Mystery box Caixa Mystery. Fold. Ó, e tem duas vendas ali é, Duas é. estrelinhas, né, de venda Isso ele tá... Caraca, então, os caras tão... tem estrela, Cidade, estrela, velho E a categoria de e-books Tá? Entra aí, entra aí Bom, vamos lá. Uma é, caixa também. Uma caixa também. Imagem ilustrativa, né? Não dá pra saber o que tem aqui dentro, né? Nada. Isso aí, é. isso aí você joga Mystery Box aparece no Google Aparece essa isso. Imagem. O cara pegou qualquer imagem do Google e colocou. Ele tinha que tirar foto do produto dele, então, pelo é. menos, mano. Sei lá. É caixa, uma caixa de papelão que vai chegar, uma caixa preta, não sei. Vamos lá, Sua caixa será bem pensada. Se você. Pre... Eita, mano, olha que sinistro que eu acabei de reparar aqui, ó. Olha no monitor. Olha no monitor deles aqui atrás, ó. Tá vendo? O mouse dele é esse. O meu tá aqui, ó. ó. ó repara aqui. Repara aqui, ó. No monitor. Nesse monitor. É uma caixa de papelão que vai chegar. Uma caixa preta. Não sei. Ó, cê viu? Cê viu, mano? É louco essa música aí. sinistro o bagulho. Pode ser também bens digitais. Cartões de presente. quê? vai mandar cartões de presente pra mim? Eu posso comprar o cartão de presente, sem no caso? Não, tipo Como assim? assim. Pode vir qualquer Co coisa. Tipo um fofinho, um, tipo. Um, não necessariamente tá ligado a um macaco. Não, não, não. É caixa secreta. Caixa secreta. Pode é? vir um monte de lixo. Pode vir um monte de coisa legal. Um monte de boneco. Pode. Um monte de máscara. Um monte de qualquer coisa. Ah, eu gosto. Será que veio... Uma... É, vamos ver, mano Vamos ver o que veio Eu tô curioso, mano Eu quero passar é, pra frente um Esse bagulho e ver logo Mas é, os caras pedem isso tá bom, então, hum. Entendeu? Sei lá, eu, eu gosto do Dragon Ball E do Mortal Kombat Se vira, o quero ah, era... vai mandar um Goku um... sem braço Ele não Vai mandar até mesmo Um Gokuzinho pra você Será? Será? Gokuzinho é um fogo. fogo Tá, esse então é o segundo site Esse é o segundo site, tá Olha o tanto de venda Que foi feito quatro dias atrás ó. Quatro pessoas teriam comprado Nesse site Não sei se é forjado Não sei se é, é o cara fez e mandou de rapel mesmo para mostrar que está é, sendo vendido, vendendo alguma coisa. Não dá para saber. No final do vídeo, a gente vai decidir se a gente vai comprar essa ou a outra, ou as outras, ou todas, tá? Essa aqui custa 40 dólares, então 4 vezes 5, 200 reais, tá? Vamos agora encontrar um outro site que eu encontrei, só que esse é legal, muito da hora, mas é duvidoso. Vamos ver a terceira caixa. Esse aqui já é um site mais bonitinho, tá ligado? E ele tem várias caixas. Cada caixa Eita. tem uma ideia. É. A, a Light, né? Igual. A pequenininha. A ah, olha lá. Se liga, Aí. ó. Apple Mix. A... Assim? Olha, a mano. A caixa é misteriosa a... da Apple, tem velho. Gift Card. Esse aqui é Hype Beach. Por favor, vir coisa da Baby? Tem caixa de Gift Card. Olha as ideias. Um Hype. A hype e a Vip. Que? Olha o, Olha o preço dessa preço, daí! 7, Nossa! 177, 7, dólares. 7, é dólares, 7, mano. Dá uns 40 mil Nossa, reais. Nossa, mano. Clica aí em alguma. Clica em. Clica na. Sei lá. Clica nessa daqui primeiro. Aqui. Vamos lá. Tá mais barata. Essa é a mais barata. Essa né? é a light, tá? Ela é bem pequenininha. 35 centímetros por 50. Ah. Ela de caixa. Pode, tem pedra tá? É. 176 compras, cara. E 14, 14 e pessoas comentaram sobre. 4 de março, a mais recente falou que não gostou do conteúdo da, da, da caixa. muito caro pelo que veio. Hum. Ele falou, tá? tem vindo coisas banais. Isso. Nice, né? Isso. É, é que as pessoas é acho que compra achando que vai vir alguma reais, coisa. Verdadeiro. Ah, verdadeiros, ah verdadeiros, em uma pessoa dentro de da, da caixa. Médium. Né? É. Médium. É, tem 6.8 quilos Tem a coroa e não quero comprar não, sei é louco Não, quando a gente abrir, vamos botar uma roupa Daquela ah, é. de proteção claro claro Ó, essa aqui é 7 quilos, velho 6.8. 7 8. quilos, mano. mano Esse é o melhor vendedor de Mystery Box onde, é, Na Deep Web Então, nesse site, assim, é Parece okay. ser o mais confiável ah. tá Aí ele tem mais coisa, né Apple, Mystery Box Então, tipo, claro, quando você 200 pode... É 200, pagar... 200 dólares 200 dólares e pode chegar qualquer item da Apple É. Geralmente vai ser item Menor, menor do que esse preço. É, né? ou senão incluem MacBook Pro 16. Como assim? Tá ligado, o cara vai pagar mais barato. Essa daqui é a VIP Mystery Box. Essa daqui é a mais cara. Foram vendidas 14 delas. Nossa. Três que que será que é? O que, que será que vem isso ali dentro? Negócio, é tudo de madeira, tá falando que é uma, uma, uma caixa maravilhosa, toda de madeira. Então galera, chegamos agora na etapa onde a gente vai comprar as caixas. Aí depois tem a segunda etapa que é esperar as caixas e a terceira é que se as caixas vão chegar ou não. Pelo meu raciocínio, se os caras estão vendendo seis caixas, se a gente comprar a mais cara ou a mais barata, teoricamente tem que chegar as duas, não é porque é mais barato ou é, caro, é, que... é que o cara que não vai é, mais é mais lógico mais né pô? então, então vamos comprar mais é barata para não ser trouxa, de se não chegar nada a gente gastou muito dinheiro né então a primeira caixa que a gente vai comprar galera vai ser no primeiro site que a gente mostrou aquele todo branco e a gente ah ele vai comprar, comprar. 37 dólares esse é o menos confiável dos três sites aqui ó endereço para mandar o dinheiro para ele aqui vamos enviar para casa de um amigo nosso Quanto que custa essa caixa então? 0.00592164 Bitcoin. Que equivale a... 37 dólares. 37 dólares americanos. Vamos comprar tá então a caixa de 37 dólares. Então, beleza. Primeira Nossa. caixa comprada, vamos para segunda. Cara, velho. vai. No outro, segundo site que tá naquele market e vamos comprar também. Esse é um pouco mais confiável que o primeiro, né? Parece que sim. 40 dólares, mesmo preço praticamente. Só que essa só tem uma caixa, essa não tem mais outras opções, né? vai dar 48 dólares porque tem 8, 8 dólares de frete. Place order. Vamos fazer o pedido. Que isso, doido? Foi aprovado? Ah, ele gerou o, o boleto, né? Isso, gerou o código aqui. O um ah, códigozinho do, do boleto. boleto. O do Bitcoin e transferir para esse endereço. Vixe, Maria! A caixa da Deep tipo Web tá sendo comprada, meu parceiro. As caixas. Mandando também, mandamos o dinheiro Mano, pra Mano, eu, eu tô, casa fiquei casa. muito curioso pra saber 10 aquela. 10 Vamos comprar a última caixa agora. E agora então, galera, a gente tá no terceiro site. Parece ser mais confiável. Vamos pegar a caixa de 100 dólares. Sabe? Vamos pegar essa daqui de 100 dólares, a maior? A é maior, né? A maior é tem 7, 7 mil dólares. Não, não, não. 100 dólares. <risos> 100 dólares já tá demais. Já né? É muito já, dinheiro, né? O dinheiro dólar já quase já 5 é. pontos. 500 reais na caixa. Mais 30 por 30 dólares de, de frete. Tá bom, pra Expresso. chegar mais rápido possível. Então tá bom. Segundo os comentários, a caixa chega em até uma semana então, Caraca vamos ver. No Brasil é. nem a pau É Eu amo mistérios e enigmas Eu amo mistérios e enigmas É fogo, velho mais bonitinho esse daqui, né? Você bota o celular ali, ele automaticamente já pega paga. o QR Code e paga. Ah, mas também mó burocracia, mó rolê, filho. Pra logar no negócio, ele... Deu código. Ele entra, fala, eu quero logar, aí recebe no e-mail dele um código desse tamanho. Moço, <risos> passarinho, animal, cabeça, um né? várias palavras-chave. Um código... é fogo. Tinha, joga, aí você acessa. Porque Pra não ter, não ter que usar o e-mail... Cara, aquele monitor ali vai cair, tá velho. Por que, que o cara colocou o tá um monitor assim, ali em cima tá se não tá bem, nem ligando, bem, mano? Beleza, então já foi feito as três, os três pagamentos? já foram feitos é isso então galera, acabamos será de que esse caso caixas queimar caixas esse outro monitor web. aqui Vamos ver quanto tempo vai demorar e que vai chegar se vai chegar tá bom bom galera então vocês viram aí que acabamos de comprar as caixas da deep web no total de três caixas não gastamos mais do que isso porque não há necessidade a gente nem sabe se isso vai chegar e sem contar também que se chegar não vai ser o mesmo valor que a gente gastou na caixa então mais uma vez a gente só tá comprando para ver se chega ou não para mostrar a verdade para você meu favor mano mostra caixa, nesse procurar, vídeo lá, velho foi morro Rolê para poder encontrar essas caixas. E agora, então, só nos resta esperar para ver se a caixa vai chegar mesmo. E aí, quando ela chegar, vamos trazer mais um vídeo. Ai meu Deus, não, não, não, Web. não, não. Mais uma não. vez, galera, vocês não, não precisam, não, entrar não, na Deep não. não para fazer algo do não. tipo. A Deep Web é um lugar perigoso. Você não vai fazer e um isso, velho. Você aí que nem sabe o que tá fazendo. E quando a gente fala em perigoso, é perigoso para seus dados, seus arquivos, seu dinheiro e até mesmo para sua sanidade mental. Porque o que rola por lá, galera, é só coisa pesada. Cara, então, a galera, é tem mais. Problema. Mas me trollou. Só para achar esses três sites, o Dani teve que ver muita coisa que ele não queria. Porque a Deep Web é assim, você tá lá acessando e do nada aparecem coisas pesadas. E aí, para você achar o que você precisa, você acaba vendo um monte de coisa desnecessária. Mais uma vez, agora não recomendamos. Você não fez isso, velho. Não entre na Deep tá bom? É um lugar pequeno. Não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não, não. Não, não, não, não, não, não, você não fez isso, cara, comigo, você não fez isso comigo, cara, eu, eu tava confiante, mano, eu, muito confiante, que esse cara ia abrir a caixa, mano, ele ia abrir agora a caixa, eu ia ficar muito feliz, mas se ele não abriu, cara, puta merda, ele vai esperar, a gente vai ter que esperar, velho, meu Deus, eu queria ver a caixa, Bom, Manos, é, comenta aí, velho. Comenta aí o que você acha do vídeo. O que você acha que vai vir nessa caixa. Eu não sei, mano. Agora eu fiquei super chateado. A cara do, do louco aqui, ó. Eu acho que ele também ficou chateado porque a caixa não chegou. Bom, mano, tamo junto. Espero que você goste desse tipo de conteúdo. Comenta aí o que você achou. Comenta algum tipo de react que você quer que eu traga. E é isso. Tamo junto. Valeu, Manos. Até a próxima.